Oi, gente. Eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre amor e apego. Qual a diferença? Tu tá num relacionamento aí ou então tu tá sentindo alguma coisa por alguém e não tá sabendo identificar? Aquela pessoa que é super apaixonada por ti ou então que tu tá se relacionando há anos. O que que ela sente por ti afinal? É amor ou é apego? Mas existe esse lance de apego, Tata. Como assim? Eu achava que era só paixão, amor e Deu, eu, já eu não gosto, gosto mais da, da pessoa. pessoa nesse, nesse meio termo aí, nesse rolo, tempo. tem o um lance de apego? Tem, meu amigo, tem, minha amiga. Tem o lance do apego e é um lance muito tenso, porque ele se confunde com amor, né? Então, assim, a paixão, eu tenho alguns vídeos que falam sobre a paixão, vou botar no card aqui em cima para você assistir. É aquela coisa maravilhosa, gostosa, que arrepia, que faz você ficar louco, praticamente louco. Se for fazer um diagnóstico, assim, quando a gente tá apaixonado, a gente quase é considerado. Louco, então, aquela, aquela loucura, aquela coisa boa, aquele frenesia, aquela coisa que tu só quer ver a pessoa, só imagina a pessoa. A pessoa não tem defeitos, tem pouquíssimos defeitos, o coração bate acelerado, o teu, teu corpo fica liberando endorfina, dopamina, tudo que é maravilhoso, adrenalina lá no alto. Essa é a fase da paixão, né? Como eu já falei pra vocês em vários outros vídeos. Aí passou essa fase, tu começa a ver os defeitos da pessoa, tu começa a ver a quem a pessoa é verdadeiramente, porque até em então, eu digo que a gente fica com um óculos da paixão, né? Que a gente vê a pessoa com uma lente assim, cor de rosa, que é tudo lindo, maravilhoso. Ou azul ou verde, sei lá, a cor que você acha que tudo fica lindo, maravilhoso. Aí tá, passa essa fase e vem a fase do amor. Eu costumo dizer que o amor, ele é uma escolha. Como assim? Tá, tá, até óbvio que não cabe surto. Pera, pera, seguinte. Passou a fase da paixão, né? Tu começa a ver os defeitos da pessoa, né? mas tu ama aquela pessoa. Então tu escolhe diariamente, é diária a escolha. Ficar com aquela pessoa, permanecer ali do lado daquela pessoa. Aí tu resolve namorar, casar, e morar junto, noivar, sei lá, qualquer é, qual é, quais que são as tuas crenças aí, e tu escolhe isso, ficar com a pessoa. Isso é o amor romântico depois da paixão. Eu ia falar que isso é amor e botar ponto, mas cara, o amor não tem ponto. E não existe assim, ó, ó, gente, esse é o jeito certo de amar. Ah, não, se você estiver amando assim, tá errado. Então, cara, tem coisas aqui que tu vai ouvir que tu vai dizer, hum, na, na, na, na não, real, acho que eu que sinto apego. apego. Mas daqui a pouco tu vai ouvir sobre amor e tu vai dizer, não, não, não, não, não, não eu acho que é, que é amor. amor. Aí tu vai pensar, não, não mas ah, eu mas acho eu que, que, que o meu parceiro e minha parceira tá pegado tá em mim, é apego, não é amor. Não, não não, eu acho que é amor. Então, cara, tudo é uma balança. Tudo é coisas que você vai ver aqui, consumir esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Aí depois tu pode procurar outras fontes em outros lugares e pensar, repensar sobre o teu relacionamento, que coisa, né? Não vai destruir tudo, não vai terminar um relacionamento de anos de meses, ou enfim, não vai se afastar de alguém que tu ama, que tu gosta, ou que você, sei lá, tá apaixonado por causa disso. O apego, ele é aquela obsessão que a Aperta o coração, tá louco, louca, só de pensar em não ter o um outro na tua vida. Ai, tá, tá mas, mas eu sinto assim, isso por um, por um menino que eu conheci, que eu conheci faz duas, duas semanas. semanas. Sim, essa também é uma característica da paixão. Mas eu tô falando quando tu tá num relacionamento, quando tu já conhece a pessoa há muitos anos, já passaram anos, vocês moram juntos e mesmo assim, só de pensar que aquela pessoa pode terminar contigo, te dá um desespero, um vazio, parece que ela vai arrancar o teu coração do peito. Que tu não vai conseguir viver. Imagina essa situação aí. Tu acha que tu vai morrer se a pessoa não tiver na tua vida? Tu acha assim que não tem condições de eu dar um passo à frente nessa essa pessoa? O mundo ia ser horrível e nossa tudo cinza é terrível. Claro que quando a gente ama alguém, é óbvio que a gente não quer que essa pessoa se vá, é óbvio que vai dar uma tristeza, é claro que tu pensa não, eu não quero esse jeito nenhum. Mas eu tô dizendo assim, ó, uma situação imaginável. Coisa consegue imaginar isso? Ou então tu, ao contrário, tu tem certeza que a pessoa jamais iria te deixar, a pessoa jamais faria alguma coisa contigo. Isso aí tá muito próximo de ser um apego, porque tu viver o outro, viver pelo outro, não é saudável. Tu viver pelo outro tá longe de ser amor. Quando é amor, tu vive por ti, realiza teus sonhos, a pessoa tá ali do teu lado, ela vai ficar feliz, ela vai vibrar contigo, vai ser recíproco, vai ser tudo muito mais leve. Tem isso também, o apego ele é, ele é pesado, o apego ele é sofrido, o apego tem dúvida, tem sofrimento, é, tu tá pegado, cara. Sabe aquelas frases assim que são super romantizadas, tipo, não me larga, senão eu caio, não, Não solta, solta minha, minha mão, senão, senão eu caio. Tem umas frases prontas que são assim... Muito romantizados. A gente aprendeu isso nos filmes, nos livros de romance, histórias criadas, pensadas para vender. Eu tenho um vídeo que fala sobre romantismo que é muito legal. Se vocês quiserem assistir, vale muito a pena. Já abre aí em outra abinha para vocês assistirem depois. Mas quando a gente fica cobrando essa perfeição dos filmes na nossa vida, desanda tudo! Desanda tudo. Sabe quando tu tá vendo um filme e tu pensa, ai, fulano não é assim? Ai, a fulana não é assim. Desandou, cara, desandou. Volta pra vida porque nunca vai ser igual nos filmes. Talvez por um período, sim, talvez por um tempo, sim, talvez em alguma fase com alguma pessoa, tu encontra aquela perfeição dos filmes. Mas depois a chance de passar é enorme. Quando tu fica projetando a tua felicidade na, na mão da pessoa, eu só tô feliz se eu tiver contigo. Eu só sou feliz se você viver ao meu lado. Você me faz feliz. Eu quero você aqui como se você fosse um objeto. Eu olho pra você e você me faz feliz. Você estando aqui me faz feliz. Você conversando comigo, me deixa feliz. Mas tu não para para pensar em momento nenhum se a pessoa tá feliz. Sabe quando tem esse lance desse egoísmo que há? Ah, eu tô feliz, então show. É isso que eu quero. Não, tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô me sentindo feliz, então tá tudo bem. Tu nunca para para pensar, se colocar no lugar do outro pensar, será que tá legal para ele? Será que tá legal para ela? Será que ela tá feliz aqui nesse relacionamento também? Isso também é um indício forte de apego que tu tá pegado, porque quando a gente ama de verdade, a gente quer Tá vendo a pessoa bem, a gente quer tá vendo a pessoa feliz. É a pessoa tanto feliz, tu vai estar tá feliz. Quando tu só olha pra ti, só pensa em ti, eu não tô falando de ti. Pode ser o teu parceiro, a tua parceira, ou pode ser alguém que tu conhece, ou talvez, sei lá, teus pais ou teus amigos, e aí tu vai poder dar um toque pra ele. Quando a pessoa só olha pra ela e ela tendo feliz com a outra tendo ali do lado, tá bom, isso não é amor, cara. Isso é apego. Quando tu ama, tu quer que a outra pessoa esteja bem também, esteja feliz também, esteja fazendo coisas que ela gosta. São nos detalhes que a gente vê a diferença, sabe? E outra coisa, né? Ninguém tem obrigação de suprir a falta, o vazio que tu sente quando tu tá sozinho. Aquela coisa, se tu não estiver bem contigo mesmo, ai meu Deus, eu não ouço isso todo dia. tá? É, mas é real, se tu não estiver bem contigo mesmo, não é alguém ali tendo ali de enfeite na tua vida que vai fazer tu ficar bem. Por ali. Não é amor. Numa relação de apego também, nunca tá tudo 100% bom. É parecido com uma relação que tem carência, que a pessoa tá com a outra só por causa da carência que falta nela. É isso que eu acabei de falar. É, tem um vazio, tem uma coisa que tá mal resolvida ali, e a pessoa tá com a outra só porque ela tá carente. É muito parecida com a sensação de quando tu tá num relacionamento só por causa de apego. Nunca tá tudo 100% bom. Vai ter um momento que vai tá legal, vai ter uma viagem que vai ser massa, vai ter um dia que vocês vão se sair vão fazer não sei o que e vai estar tá super divertido mas aí sempre volta com uma cobrança com uma situação chata com uma coisa pesada o negócio não é leve o relacionamento não flui vocês não conseguem passar dois dias três quatro uma semana de boa tranquilo rindo e um ajudando o outro e ah hoje a gente e faz tal coisa, coisa porque tu gosta, gosta. Ai, amanhã hum, é outra coisa, coisa porque eu, eu gosto. gosto nunca fui é sempre uma coisa que, que vai sabe assim vai vai vai empacando vai empacando tem um vídeo muito bom Aqui no YouTube eu vou deixar aqui na descrição pra vocês que fala sobre amor e apego de uma monja Jetsuma Tenzin. Não sei dar certeza se eu pronunciei certo o nome dela, mas ela fala sobre o amor romântico, romantic love. É, vou botar aqui na descrição. E ela fala assim: o apego diz: eu te amo, por isso eu quero que você me faça feliz. Aquilo que eu falei agora há pouco. Tem a necessidade de ver a pessoa ali do teu lado como se ela fosse um troféu ou um bonequinho que vai ficar te complementando na vida, mas tu estando feliz, tá show de bola. A pessoa, dane-se. O amor diz, eu te amo, por isso eu quero que você seja feliz. Entendeu? Tu sente a necessidade de ver a pessoa feliz. Amar é isso, cara. Amar é desejar a felicidade do outro. Não só falando de amor romântico, de relacionamento, de, de conquista. Quando tu ama alguém, tu ama tua mãe, por exemplo, o que, que tu quer ver? Ela feliz. Não tem nenhuma situação em que tu veja tua mãe que tu vai ver ela triste, que tu vai ficar feliz. Nenhuma. Isso é amor. Puro amor. Se ela estiver fazendo uma coisa pra ti, se matando, se desgastando, trabalhando, passando dificuldade ou tá com problema de saúde por causa de ti, vai. Te fazer feliz? Não, não vai te fazer feliz. Tu quer ela bem, tu quer ela feliz ali do teu lado. Isso porque tu ama tua mãe. É só um exemplo. No amor, tu sente que tu tá ali, tem uma segurança, mas não é prisioneiro. Dá pra imaginar isso? Dá pra entender? Tu sente isso? Que bom. Deixa aqui nos comentários como é que é teu relacionamento, como é que tu tem esse sentido. Tu se sente seguro, mas não prisioneiro? Isso é muito bom, isso é muito legal. Agora, quando tu se sente não é seguro, é uma prisão, aí não é amor. O amor, ele te incentiva. Quando a pessoa ama outra pessoa mesmo, ela quer ela vê ela feliz, igual eu falei, ela quer ver ela bem, ela quer deixar que vá. Sabe aquela coisa? Deixa isso se voltar, é porque era pra ser? É isso aí, cara. Quando é amor, tu quer que a pessoa vá, porque tu sabe que ela vai voltar. Porque tu ama ela e o sentimento que tu tem por ela é tão lindo que tu quer ver ela bem, feliz. Não, e mesmo com esse lance de ah, é, é lindo, é, é, é leve, leve, deixa, deixa fluir. O amor romântico ele também tem defeitos. Tu consegue ver os defeitos da pessoa? Mas igual eu falei, tu vê os defeitos e tu escolhe ficar com ela ao lado dela. Tu não quer aprisionar a pessoa. Tu não quer que ela seja tua. Tem defeitos, defeitos no meu relacionamento você... então não, não é amor. Não, não mesmo. Tem defeitos, show de bola. Continua sendo amor. Sabe aquela coisa assim de tu parar do lado da pessoa e ficar em silêncio? Isso tá tudo bem? O silêncio? Não tem uma cobrança? Uma coisa bem bem bem legal de perceber. Quando é amor? Tu para do lado da pessoa e o suspiro é longo. É confortável, tanto teu para ela quanto dela para ti. É tipo, ai, sabe assim? Mas quando é apego, é uma inquietação. A inquietação é tão grande que a ansiedade não deixa, tu não quer que a pessoa sai, Então é aquela respiração ofegante, é aquela coisa inquieta, porque a ansiedade não vai deixar que aquela pessoa queira que tu vá embora. Então não tem suspiro longo, no amor, não tem suspiro longo. Aí a gente chega num ponto que tem uma semelhança entre relações que tem muito amor e relações que tem muito apego. Que são relações de anos, de anos. Aí tu vai me dizer, ai quando as duas pessoas se amam, o relacionamento é longo, tá? Quando tem apego, ah, eu acho que a pessoa vai percebendo ali o um negócio de zanda. Não porque tem apego muitas vezes duas pessoas que se amam terminam por amor gente acredita tu vê que tu tá atrapalhando a vida da pessoa e tu se afasta da pessoa por amor agora quando é apego é um negócio lita tá, tá emaranhado a pessoa não consegue identificar o apego é muito mais difícil de terminar é muito mais difícil de tu conseguir é, se desvincular daquela pessoa porque tu tá pegado não tem fluidez sabe então só pra terminar aquela coisa quanto mais eu leio estudo Entendo sobre isso, eu vejo que amor e apego são coisas diferentes, então separem isso na cabecinha de vocês. Se tu tá vendo que tu tá passando por situações de apego aí no teu relacionamento, não é pra tu pegar e ah, tô apegada, então eu quero me desapegar, ou então, ai, acho que ele ela tá, ela tá muito apegada, muito apegada, apegada, apegada em mim, mim então, então sai, eu não, não quero. Não, cara, conversa, conversa, conversa, poucas vezes essa relação de apego foi desenvolvida por causa de excesso de, não excesso de amor, não existe excesso de amor, né? Mas por causa que vocês se amavam tanto que acabou criando um medo de, de separar só que tu é uma pessoa, a pessoa é outra pessoa sempre vai ser, vocês se amando ou não, vocês estando juntos ou não. Tu tá aqui, a pessoa tá ali. Se tiver apego, só vai ficar um emaranhado que não adianta nada. Tu vai deixar de ser feliz, de ter as tuas vontades, de realizar os teus sonhos e a pessoa também. É muito mais difícil de viver assim, porque daí vocês ficam mais pesados, ao invés dos dois serem leves e deixarem fluir, fica mais pesado. Então, de novo, não é para terminar relacionamento por causa desse vídeo, não é para poder, para identificar que, ai, Deus, sai, a gente tá pegado ah, não, cara conversem, chama teu parceiro, chama tua parceira e fala assim, oh, olha só esse vídeo aqui, se tu conhece algum amigo, alguma amiga, algum casal aí que tá que tu acha que tem um relacionamento um pouco assim, às vezes teus pais, sei lá manda esse vídeo pra eles, espero que possa ajudar de, de alguma forma, manda pelo whatsapp, sei lá, passa esse vídeo à frente, porque cara, é assim né, ninguém ensinou a gente a amar tu pode ir pra escola aprender a falar inglês, tu pode fazer curso de algum esporte tu pode fazer curso do que tu quiser de maquiagem, de culinária agora não existe curso de como se amar, a gente não sabe, a gente vai aprendendo na vida, a gente vai apanhando na cara e é assim cara, então um dos motivos de eu ter criado esse canal pra falar sobre amor romântico é por isso porque é muito difícil a gente aprender é muito difícil a gente achar conteúdo é, fácil e simples da gente entender e que possa fazer a gente refletir um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais sobre os nossos relacionamentos, sobre como que a gente tá se relacionando amorosamente, né? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado um pouquinho se não ajudou, manda pra alguém, acho que você vai curtir esse vídeo aqui também tem mais vídeos nessa playlist se inscreve no canal foi isso um beijo tchau